Bem-vindo meu amigo e amiga. Nessa oportunidade, vamos abordar um tema de direito constitucional que está ali relacionado aos direitos fundamentais, direitos e garantias fundamentais. Então é um tópico dentro do título 2 da Constituição Federal, um assunto que é, é óbvio, muito cobrado em provas de concurso público, OK? Vamos estudar as famosas ações constitucionais, também apelidadas de remédios constitucionais. Vamos começar a fazer uma introdução de porquê ou como nós chegamos até aqui. Vamos lá? O título 2 da Constituição Federal, ele é chamado dos Direitos e Garantias Fundamentais. Vai lá dos artigos 5 o até o 17, dividido em 5 capítulos, ok? Nesse título 2, então, nós temos dentro dele tanto direitos quanto garantias fundamentais, certo? Então, há uma distinção, os conceitos referem-se a coisas distintas. Os direitos são bens, são valores que a nossa sociedade acha importante proteger e aí os escreve na Constituição Federal, nas leis. Mas nesse caso analisemos a Constituição. Assim, os valores, a vida, os bens jurídicos, liberdade, enfim, direitos são valores, são bens jurídicos que para a nossa sociedade são importantes e para protegê-los, para que sejam respeitados, nós os colocamos na Constituição Federal. E ali, como eu já disse, a vida, a segurança, a liberdade em todos os seus aspectos, e todos os demais direitos, em especial os fundamentais. E as garantias, qual a sua função nesse contexto? As garantias têm um aspecto instrumental. As garantias servem de instrumento de proteção e promoção destes direitos fundamentais. As garantias, elas podem ser mecanismos gigantescos de proteção aos direitos fundamentais, como, por exemplo, o Ministério Público, a Defensoria Pública, são exemplos de garantias que são grandes garantias, são mecanismos, instrumentos gerais de proteção e promoção dos direitos fundamentais. Mas existe na Constituição Federal também um rol de garantias de instituições individuais específicos de proteção aos direitos fundamentais. Dentre esse rol, nós encontramos as ações constitucionais, chamadas também de remédios constitucionais. Estas que vamos estudar aqui estão previstas basicamente no artigo 5º da Constituição Federal. Assim, nós vamos ver o habeas corpus, habeas data, mandado de segurança, mandado de junção e a ação popular. Todos eles, como eu disse, estão mencionados no artigo 5º, garantidos no artigo 5º da Constituição Federal. Ali nós vamos ver, então, ao, no estudo dos aspectos constitucionais de cada ação, a que direito é estas ações destinam-se a proteger. Perfeito? Vamos começar pelo estudo do habeas corpus. O habeas corpus tem previsão, ali no artigo 5º, inciso 68, que dispõe o seguinte, acompanhe comigo a leitura. Conceder-se habeas corpus sempre que alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção por ilegalidade ou abuso de poder. Então como nós podemos ver a partir da leitura do dispositivo constitucional que abriga esta ação, o habeas corpus é um instrumento, é o um mecanismo constitucional criado para proteger a liberdade de locomoção que na Constituição Federal está assegurado no artigo 5 o inciso 15. Então, esta garantia, esse instrumento, destina-se à proteção da liberdade de locomoção, ok? Liberdade é essa que está ameaçada ou já foi restringida por um ato ilegal ou abusivo. Então, veja, não é qualquer restrição à liberdade de locomoção que dá ensejo a propositura da ação. É só aquela restrição ilegal ou abusiva, aquela que contraria o direito. Perfeito? E aqui dentro deste contexto, vamos atentar para um ponto. A Constituição Federal, lá no artigo 142, parágrafo 2º, diz que não cabe, habeas corpus corpos em face de prisão determinada, em virtude de uma punição disciplinar militar, certo? Salvo, segundo diz o Supremo Tribunal Federal, quando o habeas corpus destina-se assim, a discutir aspectos da legalidade do ato, nunca em relação ao mérito, sempre em relação à legalidade do ato. Então fixe isso, não se admite, segundo a Constituição Federal, a propositura de um habeas corpus em face de uma punição disciplinar militar, ok? Salvo se o objetivo, segundo o Supremo Tribunal Federal, seja discutir a legalidade, aspectos relacionados à legalidade do ato, mas nunca para discutir o mérito do ato punitivo militar, perfeito? Anote isso, porque tem sido muito cobrado, muito cobrada essa informação. Na sequência, esta ação cabe naquelas hipóteses em que a ilegalidade, o abuso, certo, a restrição ocorra de forma anterior, ou quando ela já se realiza. Então, cabe o habeas corpus preventivo ou repressivo. Ou seja, cabe diante de uma ameaça à violação ou diante de uma violação já concretizada. Naquelas hipóteses em que couber o habeas corpus preventivo, juiz de direitos pede o que se chama de salvo conduto. Naquelas hipóteses em que a violência já ocorreu, em que a ilegalidade ou abuso já ocorreu e já tolheu a liberdade de locomoção da pessoa, então nós chamamos esse habeas corpus de repressivo, certo? Aqui então habeas corpus preventivo quando a ilegalidade ainda não ocorreu. E aqui quando ela já se verificou e eu preciso então reprimir este ato ilegal ou abusivo. Dentro do habeas corpus nós temos três figuras que aparecem, não necessariamente as três sempre, mas três figuras que aparecem quando se trata de habeas corpus, três figuras processuais. Nós temos um habeas corpus, um impetrante. O impetrante é aquela pessoa que propõe a ação, é, entre aspas, o autor da ação, certo? O impetrante, a pessoa que propõe o habeas corpus, pode ser uma pessoa física ou jurídica? Pode. Pode ser um menor de idade? Pode. Pode ser uma pessoa com deficiência mental? Pode. Pode ser um estrangeiro, sem sombra de dúvida, uma pessoa sem qualquer capacidade civil também. O que isso significa? Que a titularidade na propositura do habeas corpus é uma, se não a mais ampla, mais ampla existente dentre as ações que nós temos. Qualquer pessoa pode propor essa, qualquer uma, inclusive pessoa jurídica, inclusive estrangeiro, inclusive o um menor de idade. Por quê? Porque essa legitimidade tão ampla? por conta do direito que visamos proteger, que é a liberdade de locomoção, que é um dos direitos mais caros para o nosso ordenamento jurídico. Então o impetrante pode ser qualquer um, desde que na petição que ele vai dirigir ao Poder Judiciário, ele diga quem ele é, que ele assine a petição, ela não pode ser apócrifa, é óbvio, certo, não pode ser uma petição anônima, que ele diga em favor de quem está pedindo e quem é a autoridade que está coagindo e qual é a ilegalidade qual é o fato, quem seja o pedido do habeas corpus, perfeito? Então o impetrante é o autor da ação. E o impetrado? O impetrado é aquele que está restringindo a liberdade de locomoção ou está ameaçando de restringir a liberdade de locomoção da pessoa. O impetrado normalmente é uma autoridade pública, geralmente é autoridade policial, mas pode ser também uma autoridade privada? Pode. Imagine a hipótese de você internado num hospital, certo? Um hospital privado. E deseja sair de lá, sente-se bem e deseja sair. Mas o hospital, porque o médico não lhe deu alta, porque você não pagou a conta, não quer te deixar sair. Ora, em primeiro lugar, se você é maior de idade, esta não é uma forma de exigir o pagamento das despesas hospitalares. Então eles não podem restringir a liberdade de locomoção, por conta disso não. Ainda, mesmo que a opinião do médico seja uma, ele não pode determinar que você permaneça no hospital. Então normalmente o que se faz? O hospital faz... Se você quer sair e não recebeu alta, eles pegam um termo de ciência, de que o médico não te liberou, mas você quer sair. Mas você pode? Pode. E se o hospital, nesse meu exemplo, se recusar a deixar você sair? Há corpus em face desse hospital e ele será o um impetrado. Perfeito? E o paciente? O paciente é a pessoa beneficiada com a propositura da ação, certo? A pessoa que sofre dessa doença que é a ilegalidade ou abusividade na restrição da liberdade. O paciente necessariamente só pode ser uma pessoa física, maior, menor, estrangeiro, enfim. Mas, diferentemente do que eu falei em relação ao impetrante, o impetrante pode ser pessoa jurídica, mas quando ele propõe uma ação em benefício de uma pessoa física. Então, o paciente só pode ser pessoa física, porque só a pessoa física goza do direito à liberdade de locomoção. Normalmente paciente e impetrante é a mesma pessoa, mas aqui nós lidamos e exemplificamos a possibilidade do impetrante ser uma pessoa diferente do paciente, de poder propor essa ação em nome de uma terceira pessoa. Essa terceira pessoa, o paciente, no entanto, só pode ser uma pessoa física, perfeito? Na sequência, algumas outras observações. Nós vimos que o impetrante pode ser qualquer um, com capacidade, sem capacidade, estrangeiro, brasileiro, maior, menor, não importa. E ainda ele não precisa estar representado por um advogado. Não há necessidade de contratar um advogado para a propositura da ação, ok? Ainda na sequência, esta é uma das poucas hipóteses, uma das raríssimas hipóteses em que o juiz de direito, conhecendo da ameaça ou da lesão à liberdade de locomoção de alguém, pode concedê-la de ofício. Ora, isso é muito raro. Vige no âmbito do Poder Judiciário o princípio da inércia da jurisdição. Para garantir a imparcialidade do Judiciário, o Judiciário não pode ficar indo atrás das demandas, chamá-las para si. Então, o que ele faz? Espera que as pessoas tragam os problemas para ele resolver. Mas esta é uma das raras hipóteses em que a tutela pode ser concedida sem que haja a iniciativa da parte interessada, do paciente, por exemplo. Então, vamos imaginar a hipótese, o juiz de direito se depara com um processo crime em que ele verifica uma prisão irregular, certo? Ou, diante de qualquer outro processo, ele verifica uma prisão irregular. Ele pode conceder e mandar expedir uma determinação para pôr em liberdade essa pessoa? Com certeza. E pode fazer isso de ofício sem que ela peça. E isso é raríssimo no âmbito do direito, então guarde. Ok? E, por fim, conforme dispõe a Constituição Federal... Artigo 577 da Constituição, essa é uma ação gratuita, não paga-se custas, não há ônus processuais em propor essa ação. Perfeito? Então é uma ação gratuita. Tanto o habeas corpus como nós vamos ver também depois o habeas data. Perfeito? Vamos então a uma próxima ação. Vamos ao mandado de segurança que está logo na sequência no artigo 5º, inciso 68 e também no inciso 69. Mas acompanhe comigo por hora a leitura do inciso 69. Vamos lá? O mandado de segurança é concedido para proteger o direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do poder público. Então, a partir da leitura do dispositivo, a primeira coisa que nós temos que entender do mandado de segurança é que ele é uma ação subsidiária. Como assim? cabe para proteger qualquer direito líquido e certo, que não seja a liberdade de locomoção, que vai ser protegida pelo habeas corpus, e a liberdade de acesso à informação pessoal, que vai ser protegida pelo habeas data. Por isso ele é chamado de ação subsidiária, isso costuma ser cobrado. Fazer menção ao fato do mandato de segurança ser uma ação subsidiária é dizer que ele cabe para proteger qualquer direito líquido e certo, que não seja protegido por habeas corpus ou habeas data. Okay? O mandato de segurança ele pode ser impetrado, para a proteção de um direito ameaçado ou já lesionado. E assim como foi o habeas corpus, também cabe um mandado de segurança preventivo e um mandado de segurança repressivo. Preventivo quando você pretende sustar uma ameaça de lesão ao seu direito. E repressivo quando essa lesão já ocorreu e você quer corrigi-la, perfeito? Então há um mandado de segurança preventivo e há um repressivo. Mas a qual direito nós estamos referindo onde cabe o mandado de segurança? A qualquer direito líquido e certo, que como eu disse, não seja amparado por habeas corpus ou habeas data. O que é direito líquido e certo? É qualquer direito que não sejam estes dois, certo, que nós falamos agora, e que seja possível demonstrar de plano, já quando você propõe a ação. Mandado de segurança é um tipo de ação que não admite o que a gente chama de lação probatória. Você não pode, no decorrer da ação, pedir a oitiva de testemunhas, a produção de prova pericial, não pode. Todas as provas do teu direito que você alega estar ameaçado ou já lesionado, tem que já vir com a petição inicial. Por isso, direito líquido e certo, que eu possa demonstrar já de plano. Ah, mas e se eu não conseguir demonstrar o meu direito líquido e certo já de plano? Ok. Então, eu não posso mais defender esse direito? Pode. O que você não pode é usar o mandato de segurança. Vai usar uma ação ordinária. Mas o mandato de segurança você só usa quando você quiser produzir um direito líquido e certo em relação ao qual você tenha todas as provas, você pode juntá-la já com a petição inicial, perfeito? O mandato de segurança, ele cabe em face de uma ilegalidade ou abuso de poder ou ameaça de ambos, cometida por uma autoridade pública ou em face de um representante de pessoa jurídica no exercício de atribuições públicas, de funções públicas. Então, há é uma ação que a gente pode dizer que se volta só contra o poder público? Sim, exatamente contra a autoridade pública em si ou contra um ato promovido por um representante pessoal jurídica que está no exercício de funções públicas. Ainda assim, sempre será do outro lado o poder público. Perfeito? E segundo a lei que regulamenta o mandado de segurança, a Lei 2016-2009, há um prazo para se propor essa ação a partir do conhecimento da parte de que o seu direito foi violado. Esse prazo é um prazo decadencial e é um prazo de 120 dias ultrapassado esse prazo da data do conhecimento do ato ilegal, do ato que viola o direito, a parte não pode mais propor mandado de segurança, pode propor até uma outra ação, mas mandado de segurança não pode mais, perfeito? Enfim, essas disposições aplicam-se ao mandado de segurança tanto individual quanto coletivo, existem essas duas possibilidades. O inciso 70, no entanto, vai tratar apenas do mandado de segurança coletivo, perfeito? que segue, que respeita essas disposições, mas quando tratamos o mandado de segurança coletivo, a Constituição Federal vai dizer que ele só pode ser impetrado por certas pessoas. Então, a primeira observação que devemos fazer, quem são aqueles que podem propor o mandado de segurança coletivo? Não vamos analisar a Lei 2016 e 2009, porque essa não é a nossa função. Vamos analisar, basicamente, a Constituição Federal que diz, certo, que é Possível propor um mandato de segurança coletivo, ou são legitimados a propor um mandato de segurança coletivo, os partidos políticos com representação no Congresso Nacional. Qualquer partido que tenha pelo menos um deputado federal ou um senador da República, ok? Ainda pode ser proposto por organizações sindicais. Quais organizações sindicais? Todas. Sindicato, federação, confederação, certo? Ainda pode ser proposto por entidades de classe, como por exemplo a OAB, Ordem dos Advogados do Brasil, e pode ser proposto ainda por associações civis, certo? Desde que nesse último caso elas estejam constituídas há pelo menos um ano, incluam dentre as suas atribuições tais funções, ok? Então a primeira diferença entre o mandato de segurança coletivo e o individual é que o mandato de segurança coletivo não pode ser proposto por qualquer um, só pode ser proposto por esses titulares previstos na Constituição Federal. E a segunda diferença, quando eu proponho um mandado de segurança individual, não importa quem seja, se é o sindicato, se é uma pessoa física, nós estaremos protegendo sempre o direito da pessoa que propõe a ação, mesmo que seja um sindicato, um partido político. Se ele propuser um mandado de segurança individual, estará sempre defendendo um interesse, um direito seu. Agora, quando o mandado de segurança coletivo é proposto, sempre estaremos defendendo, ou estas pessoas estarão defendendo, o um interesse que é um interesse coletivo ou interesse do grupo ao qual ele representa. Então a gente diz que o mandato de segurança coletivo se destina, nos termos da lei 2019 2006, a proteger direito coletivo ou individual homogêneo. Ou seja, é sempre um direito que não pertence ao partido, ao sindicato, à entidade ou à associação. Pertence aos seus associados. ok? Então lembre disso quando tratarmos o mandato de segurança coletivo. Saindo do mandato de segurança coletivo, vamos ao mandado de injunção Mandado de injunção está previsto lá no inciso 71, e a redação do dispositivo diz o seguinte: acompanhe comigo. Conceder-se-á mandado de injunção sempre que a falta de norma regulamentadora torne inviável o exercício dos direitos e liberdades constitucionais e das prerrogativas inerentes à nacionalidade, à soberania e à cidadania. A partir da leitura do dispositivo constitucional, nós percebemos que o objetivo principal do mandado de injunção ou mandado injuncional é suprir uma omissão legislativa. Como assim? Nós temos na Constituição Federal diversas disposições, diversos artigos que trazem normas de eficácia social limitada, ou seja, disposições, garantias constitucionais que, para poderem produzir efeitos sociais, eficácia social, dependem de uma lei que regulamente, certo? Então, por exemplo, nós temos lá o direito ao aviso prévio proporcional no artigo 7º, inciso 21 da Constituição, mas para que ele pudesse ser efetivamente usufruído pelos trabalhadores, foi necessário que a lei 2.506, em 2011, viesse regulamentar, certo? Para efetivamente dizer como esse direito seria exercido. Ou seja, três dias de aviso prévio para cada ano de serviço da empresa. Antes dessa lei, tal direito, que era um direito social, não podia ser exercido. E então é para isso, para suprir a omissão legislativa, a falta de lei, que existe uma mandato de junção. Diante de um direito constitucional, direito ou liberdade constitucional, diante das prerrogativas inerentes à nacionalidade, à soberania, à cidadania, a ausência de lei que possibilite que eu exerça esse direito autoriza a propor essa ação, certo? E o mandado de junção vai permitir que eu concretize, então, este meu direito a partir da utilização de qualquer outra legislação aplicada analogicamente. O Supremo Tribunal Federal, quando julga estas demandas, ele tem adotado dois posicionamentos um posicionamento que se chama Teoria Concretista-Geral, quando o Supremo Tribunal Federal, julgando procedente o mandado de injunção, nos diz que então todas as pessoas, não só aquelas que propuseram a ação, podem usufruir do direito X ou Y utilizando de tal legislação. Por exemplo, é direito do servidor público o direito de greve, servidor público civil, mas não existe lei regulamentando. Em 2007, o Supremo, julgando esta questão, disse que todo servidor tem direito de greve, até que venha a lei de cada ente federativo que regulamenta este direito, então todo servidor civil poderá fazer greve utilizando da lei 7783 de 89, que é a lei que regulamenta o direito de greve para os empregados, perfeito? Isso é teoria concretista geral, porque o Supremo realiza esse direito e permite que todo mundo possa exercê-lo. Os efeitos, então, são erga omnes, não só para aquelas pessoas que propuseram a ação, mas na maioria das vezes o Supremo tem adotado, a teoria concretista, individual, direta. Ou seja, quando ele se depara com uma ação, ele julgando o procedente mandado de junção, ele permite que só a parte no processo exerça aquele direito. Por exemplo, a aposentadoria especial do servidor público, artigo 40, parágrafo 4º, incisos 1, 2 e 3. Essa aposentadoria especial ainda não está regulamentada, especial do inciso 3, que trata do contato com agentes nocivos da saúde. Então, o servidor propõe a ação, se o Supremo entender que houve omissão do poder público competente, permite que o servidor se aposente utilizando dos critérios estabelecidos no artigo 57 da lei 8.213 de 91, que trata da aposentadoria no regime geral que vai ser aplicado por analogia ao regime próprio, certo? Para garantir que o servidor possa utilizar desse direito constitucional que ainda não foi regulamentado. Então, na maioria das vezes, o Supremo concede apenas efeitos interpartes, apenas para as partes no processo, apenas efeitos individuais. Mas seja em um ou em outro caso, ele sempre acaba permitindo que as pessoas possam usufruir um direito que está na Constituição Federal, mas que ainda não foi regulamentado. E até que ele seja regulamentado, a pessoa utiliza ou usufrui daquele direito com base nos parâmetros que o Supremo vai estabelecer. Perfeito? Segundo diz o Supremo Tribunal Federal ainda, apesar de não haver lei regulamentando o procedimento do mandado de junção, que parece um contrassenso, o mandado de junção pode ser promovido por uma pessoa individualmente ou por uma entidade de classe, pode ser promovido por um sindicato, então ele pode ser um mandado de junção individual ou coletivo, pode haver as duas vertentes, perfeito? Na sequência, saindo do mandado injuncional, vamos ao habeas data, o habeas data Está ali no artigo 5º, inciso 72, vamos dar uma olhadinha no um inciso. Para assegurar o conhecimento de informações relativas à pessoa do impetrante, constantes de registros ou bancos de dados de entidades governamentais ou de caráter público, ou para a retificação de dados, quando não se prefira fazê-lo, pelo por processo sigiloso, judicial ou administrativo. A partir da leitura desse dispositivo, nós devemos concluir que o habeas data se destina à proteção de qual direito? O direito de acesso à liberdade de informação. Ou seja, o direito à liberdade de informação pessoal da pessoa que impede a ação. Então, a Habeas Data se destina apenas ao conhecimento de informações pessoais. Por isso, por vezes, ela é chamada de uma ação personalíssima. Eu não posso usar o Habeas Data para conhecer informações de terceiros ou de caráter público, de caráter coletivo. Só informações minhas, perfeito? Por isso. É uma ação própria, você só vai conseguir informações, só vai buscar informações que dizem respeito à pessoa do próprio impetrante. Nunca de terceiros, nunca informações de caráter coletivo. certo? Quando eu proponho um habeas data, eu proponho para conseguir informações, ter acesso à informação ou corrigir informação que consta de banco de dados ou registro de entidades governamentais ou de caráter coletivo. Então, é uma ação que se destina em face de uma entidade pública que tem um banco de dados ou registro, certo? Então, em face de um banco de dados ou registro de entidade governamental ou um banco de dados de caráter público. O que é um banco de dados de caráter público? É aquele que pertence a particulares, mas cujas informações podem ser acessadas por terceiros. Ou terceiros que não produziram podem ter acesso a essa informação de uma forma geral. Assim acontece com o serviço de proteção ao crédito. É uma entidade privada, não é uma entidade de caráter governamental, mas as informações que ela detém podem ser compartilhadas e são compartilhadas com terceiros seus clientes. Então, isso é um banco de dados de caráter público, ok? Ainda, nós só podemos propor o habeas data segundo dispõe a lei que regulamenta a Lei 9.507, certo? E segundo a súmula 2 do Superior Tribunal de Justiça, só podemos propor essa ação diante da recusa, do titular da informação, daquele que armazena a informação, em nos fornecê-la. Então eu só posso propor a demanda quando a entidade governamental ou de caráter público se recusa a me dar informação. Aí eu tenho, então, interesse de agir. Só diante da recusa da informação é que eu posso ir ao judiciário, ok? E ainda, conforme dispõe o artigo 5º, inciso 77, esta é uma ação que é também gratuita, perfeito? Não tem aqueles ônus processuais todos. Não tem, é uma ação gratuita, assim como é o habeas corpus. Aqui uma pequena e rápida diferença entre o habeas data e o mandado de segurança, que são normalmente confundidos nas provas. Por quê? O habeas data se destina ao conhecimento de informações. O que você quer quando propõe o habeas data é conhecer a informação. Assim, por exemplo, você quer planejar a sua aposentadoria, mas não sabe exatamente quanto tempo de contribuição tem averbado lá no Regime Geral de Previdência Social, que é administrado pelo INSS. Se algum servidor do INSS se recusa a lhe dar a informação, você propõe um habeas data. O que você quer? A informação. Se você chegar à agência e ele virar o computador para você e mostrar o tempo de contribuição que você tem, perfeito, é isso que você quer para poder planejar a sua vida. Mas quando o que você quer é a certidão que comprova uma informação tua, como por exemplo, de novo, nesse caso, você quer a certidão de tempo de contribuição do INSS agora. Por quê? Porque você passou no concurso, e quer levar esse tempo de contribuição para o regime próprio onde você vai se filiar. Então, para você agora não basta mais informação, concorda? Você quer um documento que ateste, que comprove, que certifique o que está lá colocado no cadastro do INSS. Então, se a recusa agora é em fornecer a certidão, não só a informação, então a ação que eu proponho é o mandado de segurança, perfeito? Então, os exemplos que eu dei ilustram como a gente propõe uma habeas data, em que hipótese e o um mandado de segurança. Então, não se perca, porque isso aqui é muito cobrado. E vamos agora à última ação constitucional, a ação popular. A ação popular, segundo dispõe a Constituição Federal, no seu artigo 5 o inciso 73, ela é proposta pelo cidadão e destina-se a anular ato lesivo ao patrimônio público, ao patrimônio histórico-cultural, à moralidade administrativa e ao meio ambiente. Perfeito? Então, é uma ação que, em primeiro lugar, só pode ser proposta pelo cidadão. Quem é o cidadão? É sempre necessariamente, pelo amor de Deus, uma pessoa física que é titular dos direitos políticos, ou seja, goza e usufrui dos direitos políticos, certo? Este é o cidadão. Então o cidadão é o titular da ação popular. A ação popular é uma manifestação clara e direta dos direitos políticos, por isso. E ela se destina à proteção de quais direitos? Direitos difusos, esses que acabamos de citar, ou seja, a moralidade administrativa, o meio ambiente, patrimônio público, patrimônio histórico cultural. Então, a ação popular é uma manifestação dos direitos políticos, é proposta só por cidadão e para a defesa de direitos difusos esses que citamos, certo? Pessoa jurídica não pode, em nenhuma hipótese, propor a ação popular, não pode. Isso, inclusive, é a súmula do Supremo Tribunal Federal, a 365. Segundo o Supremo, Pessoa jurídica não pode ser cidadão na acepção estrita do termo, por isso não pode propor ação popular, não detém legitimidade. E no polo passivo da ação, quem figura? E isso é uma questão que por vezes é cobrada. No polo passivo da ação vai figurar a entidade pública que sofreu a lesão, certo? A autoridade pública que autorizou, que tinha ciência, que permitiu, que consentiu que o ato lesivo fosse realizado. E todos os terceiros beneficiários do ato lesivo, em especial patrimônio público, por exemplo. Então, no polo passivo da demanda, figuram todos aqueles que se beneficiaram com o ato lesivo. Não só a entidade que foi lesionada no caso de ofensa ao patrimônio público. Perfeito? Guarde isso. A previsão de quem consta São polo passivo, no entanto, está na lei que regulamenta o procedimento da ação popular. Vamos agora fazer alguns exercícios para tentar fixar esse conteúdo. Vamos lá? Qualquer pessoa do povo, nacional ou estrangeira, independentemente de capacidade civil, política, idade, sexo, profissão ou estado mental, pode fazer uso do habeas corpus em benefício próprio ou alheio, não sendo permitida, porém, a impetração apócrifa, sem a precisa identificação do autor. A questão está correta. Nós vimos que a titularidade para a propositura do habeas corpus é a mais ampla possível qualquer um, mesmo sendo pessoa jurídica, pode propor a ação. E pode propor a ação tentando buscar ou proteger o direito de um terceiro. Por isso nós temos uma diferença, a diferença entre o impetrante da ação e o paciente. Então a questão está correta, está conforme o artigo 5º, inciso 68 da Constituição Federal. Vejamos a próxima questão. O mandado de segurança pode ser impetrado contra a autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do poder público, como é o caso dos agentes de pessoas jurídicas privadas que executam a qualquer título atividades e serviços públicos. A questão está correta, isso conforme o artigo 5º, inciso 69 da Constituição Federal, ou seja, o real na demanda no mandado de segurança é uma autoridade pública, certo? Ou uma pessoa jurídica no exercício de funções públicas. Então, questão corretíssima. Próxima questão, suponho que uma empresa tenha requerido ao Poder Executivo a emissão de certidão em que constem os dados e a situação atual do processo administrativo em que é parte. Indeferido o pedido sob o argumento de que o processo seria sigiloso, a empresa pretende obter ordem judicial para que a certidão seja expedida. Deverá deduzir sua pretensão por meio de letra A, ação popular, letra B, mandado de injunção, letra C, mandado de segurança, letra D, habeas data, letra E, habeas corpus. Nessa questão, a opção correta é a letra C, mandado de segurança. E nós vimos isso com calma. Ou seja, como que eu quero? Não é só a informação pessoal, quando cabe, então, um habeas data. Quando o que eu quero é uma certidão que comprove uma situação mesmo pessoal, então, para buscar a certidão que não for funercida de forma ilegal, eu proponho um mandado de segurança. Ok? Artigo 5º, em 169 da Constituição Federal. Então, nessa questão, letra C. Agora revise todas as questões, busque o fundamento para todas as outras questões que você vai fazer e que você disponha, porque isso ajuda muito na hora da prova, ajuda a fixar o conteúdo e na hora da prova você vai ver o quanto isso lhe reforça o conhecimento. Ok? Muito boa sorte!